Brincar agora. Agora quem quer abrir melancinhas? Eu quero. Mais para a direita. Ah, você foi muito longe, mais para a esquerda. Agora vai em frente, isso mesmo! Certo, pare! Oh, Eba. Impressionante, Kana! Você esmagou tudinho, não sobrou nada! É? Fazer o quê? Não vão muito longe, hein? Mas por quê? É perigoso. Ah, eu acho que você tem razão mesmo sobre isso. O leviatã é muito assustador. Aquela vez ele quase me matou. O que você fez? Eu vi por trás e o chamei pensando que fosse a Raab. Ok, eu vou. Te eu só matar. falei porque ninguém pode ajudar caso se afoguem. Ah, é, esqueci que humanos não conseguem respirar debaixo d'água. Mas que espécie inferior! Toru, você consegue? Mas é claro, nadar até ficar feliz é totalmente incrível Será que ela tem guelras? toru vamos fazer uma corrida até lá Como quiser Kobayashi-san, por favor, nos dê o um sinal Claro, em suas marcas, preparar, vai! Ah, eu esqueci de falar para elas irem com calma Nada mal, dona! Impressionante, Toru-san Passaram dos limites! Desculpa. Ah, tá. Tá na hora do almoço. Vamos comer? Ah!